Fala galera, então hoje aqui é um videozinho para demonstrar para vocês com bonitinha aí, uma excelente opção para você fugir um pouquinho dos Airbnbs e dos bookings aí na sua próxima viagem, beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma demonstração aqui do que é um co-living e um co-working. Valeu! Bora! Esse aqui é um, conselho, um lugar que se chama Celina, tem vários ambientes desse aqui pela América Central. E aqui mais embaixo é a área de coworking e tem um restaurante maneiro também. A gente vai comer hoje panquequitas, que é domingo, então vamos fazer um brunch. Depois a gente sobe lá em cima na piscina, que é um ambiente também com restaurante, com o rooftop animal. Então você vai ver a vibe do lugar e dá pra você morar e trabalhar aqui. Mira a la lapunk Começa aqui com a salgada, uma bonitinha ali, ó, estuporando no bacon. galera, é isso. Rapidamente aqui mostrei como que esse Coworking Coliving do Selina, um ambiente animal, se você estiver viajando aí, querendo uma infraestrutura para trabalhar com Coworking, com internet maneira, e também se quiser conhecer gente nova, é um lugar especial, e tem vários desse estilo, a gente até, num outro vídeo aqui que eu falei, a gente ficou no Rom, que é lá no, em Tóquio, tem vários lugares também, como Vale e tal. Então procure essa opção, um pouquinho diferente dos hotéis do Booking, das casas do Airbnb. Tenho certeza que assim você vai poder deixar a sua viagem ainda mais especial. Se você curte esse estilo de vida, me segue lá no Instagram, Yanthebosch, que vem compartilhando várias dicas como essa. Também dá uma olhada nos outros vídeos aqui no canal, porque vem falando muito desses lifestyle hacks. E no meu podcast, eu entrevisto outros life hacks com essa mesma pegada aí, compartilhando suas histórias inspiradoras. Beleza? Até a próxima!